Olá, você está iniciando a disciplina EAD e Sistemas de Informação da UFMS, que tem a carga horária de 34 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de conhecer o conceito, a legislação, as metodologias e tecnologias digitais que envolvem a educação à distância na UFMS. O conteúdo programático está organizado em dois módulos.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 Olá, meu nome é Daiane D'Antonetto Ridner, professora especialista pela disciplina EAD e Sistemas de Informação da UFMS. Sou pedagoga, mestre e doutora em Educação. Atuo no ensino, na pesquisa e na extensão da UFMS, trabalhando com as temáticas de educação à distância, tecnologias digitais na educação, formação de professores, criatividade e inovação pedagógica. O objetivo dessa disciplina é te ajudar no conhecimento do histórico, dos conceitos, da legislação, das metodologias e tecnologias digitais que envolvem a educação à distância e a aprendizagem nesse modelo. Além disso, essa disciplina de ambientação vai te colocar em contato com os principais sistemas de informação da UFMS para que você seja capaz de operacionalizar e usar todas as ferramentas disponíveis a favor da sua aprendizagem. Essa é a disciplina que vai te ajudar a entender toda a metodologia da oferta do seu curso. É muito importante que você aproveite todas as informações e conteúdos que foram preparados para essa trilha de aprendizagem, pois ela será primordial para o seu bom desempenho nas demais disciplinas. Quero te desejar muito sucesso e dizer que estou muito feliz em fazer parte da sua trajetória de formação. Desejo a você uma excelente jornada de aprendizagem.